Olá a todos, uh, mais uma vez bem-vindos e obrigado pelos vossos comentários e as vossas perguntas que têm feito tanto no canal como em mensagens privadas uh, hoje queria fazer uma iniciação aos mouse modifiers no Reaper os mouse modifiers é uma das grandes ferramentas do, do Reaper e é por isso que o Reaper é uma é uma tão customizável um, e vamos aprender como chegar lá e fazer as alterações, ok? Já que o Reaper é, é como disse, uma, uma, uma Dó muito customizável, porque não uh, fazer com que a Dó se adapte ao vosso método de trabalho, ok? Então, bora lá! Para chegarem às opções do, de, das, dos modificadores do rato vão opções preferências e tem cá em baixo mouse modifiers okay? vamos entender primeiro o que é que é cada uma destas coisas uh, como podem ver aqui contexto dentro do contexto tem um menu onde vão escolher o que é que vão querer alterar ok? por exemplo media item the track do uh, ruler de edição do midi e entre outras opções ok uh, o contexto é o sítio onde vão carregar para fazer essas alterações neste caso é o media item que é este clipe de áudio que eu importei depois aqui mais à direita tem uh, qual é o botão do rato que vai fazer essa operação não é por exemplo posso escolher operações para serem feitas com o botão esquerdo arrastar o botão esquerdo ou dar dois cliques e como podem ver, alterou automaticamente aqui quais são as opções que tem. Dentro de, de, de, desta janela, como podem ver, se carregarem duas vezes, vão, vão poder fazer a alteração. Aparece-vos aparece um pontinho na, na ação que está pré-definida quando instalam um o Reaper, mas tudo isto pode ser alterável. ok uh, A combinação de teclas que vão usar também vai ser alterada. Ok? Por exemplo, se eu der dois cliques aqui, este menu vai-me aparecer exatamente aqui por igual. A única coisa que vai acontecer é que eu vou mudar o comportamento consoante a tecla que vou mudar. Por isso é que isto se chama Mouse Modifiers. Por exemplo, a ação por defeito, quando eu dou um clique esquerdo em cima do item, é selecioná-lo. Como podem ver, Select Item and Move Edit Cursor. O Edit Cursor é este editor, este, esta barra que eu, ao selecionar vai mudar na timeline, ok? Se eu fizer só select item, ele simplesmente vai escolher o item, sem mexer isto aqui, pode-vos dar jeito ou não. E, e como, vos, como vos tinha dito, cada pessoa vai ter uh, os mouse modifiers à sua maneira, porque imaginem que uh, há pessoas que misturam, preferem ter uh, de uma forma, que trabalham a edição de... de de pós-produção áudio para vídeo vão ter outra, outras opções e depois ainda há aquelas pessoas que vêm de outras DOS e querem alterar o Reaper para trabalhar semelhante no que toca à interação do rato com o programa uh, com aquilo que já estão habituados de outras, de outras, de outras DOS, como é óbvio. Não é? Vamos aqui, por exemplo, um, Ruler, ou seja, o Ruler é esta régua tem cá em cima que se carregar com o botão direito na zona de baixo escolhem o que é que vos apresenta neste caso está em bits mas pode estar em samples pode estar em horas minutos segundos e frames pode estar em frames ok por defeito para música normalmente trabalhamos com bits ok um, o ruler é qualquer coisa que eu faça cá em cima por defeito o left drag faz um edit loop point ok então estamos no Ruler, que é esta barra de cima, vamos fazer, uh, arrastar com o rato esquerdo, e qual é a, de, a ação por defeito? É fazer um loop, ok? Podem fazer uma seleção, e esta seleção pode-se tornar o vosso loop, ok? Vamos ver que outras opções é que há, e não se esqueçam que podem, estas opções em Ruler ou Left Drag, vai vos aparecer em todos os sítios, ok? Temos o control que vai ignorar o snap, ou seja, se o snap estiver ativo, por defeito, eu quando arrasto, vai-me agarrar a, a, aos pontinhos que estão definidos, não é? Mas se eu fizer control, eu já consigo selecionar apenas uma zona, ok? Isso é definido, aqui control, está aqui edit loop point, ignorar o snap. Agora, se eu fizer shift mais control, por exemplo, nesta seleção, shift mais control, eu vou, vai-me selecionar, o mesmo loop point, ou seja, imagina não fiz loop point nenhum, já vimos que cá em cima temos fazemos um loop point se eu fizer shift control eu posso selecionar exatamente a mesma a mesma seleção mas ignorar o snap ok? então imagina que eu quero fazer move loop point, shift control tenho que fazer apply ele já vai agarrado à grid okay? estava nesta seleção e porque eu mudei isto da ação que vinha por defeito, por só mover o loop point ele simplesmente vai colar exatamente como estava anteriormente, era ignorar o snap, ok? Se eu mexer, agora vai mexer e vai ignorar aquela colagem que faz aqui ao lado, ok? A partir daqui já conseguimos ver que temos milhares de combinações possíveis no que toca a, às modificações do rato, ok? E neste vídeo vamos ap apenas apresentar as funções mais simples para que vocês possam começar a fazer os vossos mouse modifiers. Um, aqui mais à direita tem um menu de import e export. Isto serve para quê? Tal e qual como outras funções do Reaper, todas, todas as preferências e tudo o que vocês customizaram pode ser exportado para levarem convosco para outro sítio ou estão a fazer, estão a fazer testes e, e, e querem voltar tudo ao zero, por exemplo, aqui tem uma função que é Reset Modifiers to Factory Default para todos os contextos, para todos os estes que aqui estão, ou simplesmente para este em específico. Se eu, se eu, imaginem que eu fiz várias alterações, vou fazer aqui algumas alterações, etc. Ok aparece-vos um pontinho a indicar de que isto foi alterado e aparece um pontinho naquela que era por defeito, mas vamos fazer assim, reset, ok? Automaticamente ele faz reset aos settings como vocês tinham, ok? Não estendendo mais, e nos próximos episódios vamos continuar a falar sobre os mouse modifiers, hum, acho que já têm uma pequena introdução que vos permite explorar e já sabem como voltar atrás, ok? Muito obrigado por tudo, subscrevam ao canal, partilhem, deem like e, e usem os comentários do, do YouTube para pôr as vossas questões, para, para deixar algumas opiniões sobre os vídeos e, e, e assim faz, faz, fazemos uma interação entre as várias pessoas que lá estão e até su, dúvidas que surjam, alguém vai aparecer e vai, vai explicar e eu vou escrever, ok? Muito obrigado pessoal, até à próxima.